Meu povo, mais um vídeo aqui. Coisa rápida, só vou. É, deixa eu dar uma olhada ver se. Agora eu tô vendo aqui o sapato. É, o que eu vou fazer é coisa simples: é, substituir isso que era um elástico, né? Olha como é que tá isso daqui: tá só o couro e a catinga. Hum, aliás, nunca cheire sapato de ninguém, não, viu? Porque aí o bicho pega, geralmente. É, eu vou substituir isso daqui por couro. Aqui eu tenho um pedaço de couro. Isso aqui era... O é, um, um pedaço de um banco... De um dos carros importados que eu já tive. Mas aí, sabe como é a situação? Fica difícil. E aí foi ficando difícil, ficando difícil. Eu acordei. Já não tinha mais carro importado. Mas... O que nós vamos fazer é coisa fácil para aquele pessoal. Aquele pessoal não vou falar no o adjetivo, mas aquele pessoal que não gosta muito de explicação, aquele pessoal que já sabe de tudo, é, nós vamos medir o, o couro e vamos fazer uma tira para costurar aqui, tá bom? Daqui a pouco a gente volta só para se despedir, para agradar aquele Povo! Abraço! Então, é isso daí. Nós tínhamos um elástico detonado, que eu acho que eu já joguei no lixo, que é o lugar dele, e colocamos aqui tira de couro, tá? Ela não é elástica, não, não é elástica. Mas o que acontece? Seu Givaldo, dono do sapato, já já tá acostumado com essa largura. Então, se por acaso ele quiser afrouxar mais, de repente o pé incha, afrouxa se quiser emagrecer o pé, dá para puxar mais então, é isso você já é inscrito no canal? você está contribuindo? nós precisamos da sua contribuição contribua, não mande dinheiro não mande dinheiro nós não precisamos de dinheiro nós precisamos que você curta nosso canal que você Uh, compartilhe Que você dê a sua opinião Lógico, se você for uma pessoa educada uh, Eu vou gostar mais Agora se você não for Eu só vou dizer pra você Obrigado por assistir E por comentar Só isso, só isso Tá bom? Tchau, um abraço, valeu, obrigado hein